Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema de hoje é caridade ou esmola. Se nós é, observarmos o Evangelho segundo o Espiritismo em seu é capítulo 15, que tem o título Fora da caridade não há salvação, encontraremos lá uma afirmação que diz o seguinte, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Porque tudo que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Mas o que, que isso tem a ver com caridade? Olha, o título do capítulo já é fora da caridade não há salvação. E mostra exatamente que a caridade <coughs> ela é sinônimo de amor. Então caridade e amor são as mesmas coisas. Então nós estendemos tudo isso aquilo que Jesus fala. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Então... É a mesma coisa que dizemos, caridade para com Deus, caridade para com o próximo e caridade para conosco mesmos. Tem jeito de fazer isso? É claro. Se nós começarmos a imaginar em nós próprios, será que eu, o que eu estou fazendo comigo? Eu sou caridoso para comigo? Porque a caridade a nós mesmos, ela significa nós trabalharmos verdadeiramente para a nossa evolução. Isso que é caridade, ou seja, o mais importante é trabalharmos para eliminarmos o homem velho que existe em nós e deixar nascer o um homem novo. Em síntese, é procurarmos a cada dia aprimorarmos nossa reforma moral. Fazendo o quê? Enterrando os nossos vícios, nossos defeitos morais, equilibrando né, os nossos defeitos morais, consequentemente fortalecendo, deixando surgir em nós novas virtudes que já estão, lá, já estão dentro de nós. Mas deixar elas eclodirem, pois só com a conquista de novas virtudes é que nós podemos nos elevar espiritualmente. Portanto, caridade conosco não significa autopiedade, eu ter pena de mim, que eu não consigo isso, que eu não consigo aquilo, nossa, eu preciso, de, preciso disso, preciso daquilo, não é isso, né? não é na hora que nós estamos infelizes achando que nós não conseguimos conquistar coisas, pois o que vale é a nossa evolução moral. E, consequentemente, evoluindo moralmente, nós estamos dando um salto na escala espiritual. Isso é que é verdadeiramente nos amar. É que tentarmos, ao máximo, fazer com que nós crescemos espiritualmente. E aí nós podemos também pensar nos nossos semelhantes. Porque ser caridoso, seguindo essa mesma linha, ser caridoso para com os nossos semelhantes, significa auxiliá-lo em sua jornada evolutiva, né? fazendo o máximo que a gente possa fazer para ser possível para que ele conquiste isso. Nós, cristãos, gostamos muito de fazer doações, fazer campanhas, tudo isso. Então, vamos imaginar que, se nós formos em uma comunidade, ou mesmo quando nós organizamos é, entrega de alimentos, cestas básicas na nossa entidade, ou então quando fazemos pela nossa própria conta. M nós não podemos nos preocupar com quantas famílias nós estamos atendendo, quantas cestas básicas nós estamos entregando, mas sim quantas pessoas estaremos de fato recuperando. É isso que é importante. Nós estamos recuperando as pessoas só dando coisas para elas pois se apenas nós nos ligarmos ao que estamos doando em bens materiais, passa a ser simplesmente esmola e não caridade. Né? Muitos, digam-se até de passagem, é, acostumam-se com isso e nunca procuram se melhorar, porque ganham as coisas o tempo todo com facilidade. Vale lembrar que ajuda material ela tem que acontecer em momentos de vulnerabilidade social. Isso não pode ser para a vida toda. Portanto, a ajuda não pode ser eterna para as mesmas pessoas. Se elas estiverem sendo realmente se recuperando, elas vão saber que elas não precisam disso a vida toda e vão começar a inverter a situação. Infelizmente, nós sabemos que existem pessoas que se acostumam com a esmola e não querem crescer de jeito nenhum. Algumas a gente sabe até que se recuperam economicamente, mas continuam buscando as doações sem se importarem com outras famílias que realmente estão passando necessidades. Isso acontece muito. Gente que não está precisando mais, que já passou por aquele período difícil, mas continua indo buscar a doação. Só por ganância, muitas vezes, e por egoísmo. É por isso que é importante nós recuperarmos e não ficarmos apenas dando esmolas. Saber. Nós continuamos dando cesta básica, dando alguma coisa para as mesmas pessoas o tempo todo. Essas pessoas não melhoraram? Essas pessoas não aprenderam nada? Será que quando eu estou doando, doando a cesta básica, eu também não posso fazer algo interessante para que essa pessoa melhore, conversando com ela, orientando de alguma maneira? E aí a gente lembra daquele ditado que diz, seria mais interessante ensinar a pescar e não dar o peixe. Ensina a pescar. Ela aprende. Claro, tem momentos que a pessoa precisa do peixe, nós temos que estar ali para isso. Mas não pode ser para a vida toda. Se nós formos a um hospital, por exemplo, nós não podemos nos preocupar com quantos, quantos internos ali, quantas pessoas nós estamos visitando, né? mas sim quantas nós realmente estamos confortando. Quando nós vamos num, num asilo, quando nós vamos num manicômio, quando nós vamos no orfanato. Será que o importante é falar, fui visitar um orfanato que tem 500 crianças, fui visitar um asilo que tem 50 velhinhos? E o que, que tem isso? Quantas pessoas realmente você chegou próximo ali e, de alguma maneira, você ajudou essa pessoa a se recuperar, essa pessoa a melhorar, né? essa pessoa, no caso, se reformar? Né? Quantos você ajudou ali? Se nós tivermos a oportunidade, por exemplo, de dirigirmos um trabalho social, um trabalho religioso, ou mesmo um trabalho de instrução, ajudando as pessoas, nós, nós não podemos considerar apenas o número de pessoas que estão frequentando os trabalhos, ou as mesmas pessoas que estão, são alunos, que estão frequentando os cursos, mas sim quantos nós estamos realmente ajudando a evoluir. É isso que é importante. Quantas pessoas realmente estão aprendendo? Enfim, quantas pessoas nós temos a certeza que realmente estão se reformando? caridade é isso isso que é a verdadeira caridade para com semelhante, ou seja trabalharmos para a sua evolução estamos ajudando, estamos dando curso estamos dirigindo um trabalho social estamos dirigindo um trabalho religioso mas vai ficar a vida toda do mesmo jeito? ou daquelas pessoas que estão ali nós conseguimos reformar algumas? não adianta nada a gente falar olha, dei curso para 500 pessoas ah, no meu trabalho religioso aparece lá 300 pessoas? Ah, no meu trabalho social nós atendemos lá 200 pessoas. E daí? Mas de quais essas pessoas realmente estão se reformando ali? E essas aqui, a verdadeira caridade era para com essas. Não é para aquelas que escutam de um ouvido e saem do outro e você continua alimentando isso de alguma maneira. Porque agindo dessa maneira, nós poderemos estender nossa caridade para outras, outras coisas. Quando nós conseguimos Aprender a fazer caridade para conosco, para com os nossos semelhantes, nós podemos estender a nossa caridade também para a natureza, toda a natureza que nos cerca. Quando a gente trata bem a natureza, nós estamos fazendo caridade. Os animais ou toda a obra da criação de Deus. Isso demonstra também que, até com Deus, nós podemos ser caridosos. Olha que interessante: Deus é onisciente, é onipotente, é soberanamente justo e bom aparentemente, ou, ou pelo, pelo, nossa, pelo limite que nós temos do nosso conhecimento, Deus não precisa de nada, é de nós. Mas a partir do momento que eu trabalho com a natureza, trabalhando, ajudando a obra de Deus, eu estou fazendo caridade à obra de Deus, consequentemente, fazendo caridade para Deus. Foi isso que nós falamos no começo. Então, meus amigos, eu penso que está na hora de nós analisarmos se estamos sendo caridosos ou nós somos apenas repassadores de esmolas? Né? E aí, eu queria falar diretamente com você agora também, que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Né? Você, principalmente, você que em certo momento da sua vida se valeu da boa ação dos outros, que recebeu uma doação material, um conforto espiritual, ou mesmo recebeu algum tipo de instrução que o fez crescer como pessoa. Você vai continuar... Procurando receber sempre ou vai procurar retribuir aquilo que recebeu? Pensemos nisso. Meus irmãos, um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.